Hoje nós vamos fazer o vídeo aqui é sobre um veio de água. O pessoal tem pedido aí para fazer sobre a água, que eu quase não faço vídeo sobre a chave de água. Então fazer um vidinho.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 e geralmente ela está um pouco à esquerda do lado que o sol nasce nosso sol nasce, lá então ela está aqui ó, no rumo do Edson o veio dela está nesse rumo então agora nós vamos pegar de travessada aqui ela deve marcar e ela cruza ah, ela cruzou porque está em cima da onde ela vai para baixo mas andou para frente ela descruza porque não é veio de ouro, se fosse veio de ouro ela continuava cruzada para frente ó, nós volta para trás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 ele, ele vem em cima lá, depois ele, a veia dele vem correndo, aqui ele volta para baixo no chão. Aqui ele já, ele já começa a descer de volta. Por quê? Porque terminou aqui. Agora veja bem, as varas não pegam ele aqui. Se eu mandar elas caçam veia, elas não pegam aqui. Elas vão vai, elas vai mandar eu lá onde ele vem para cima. É lá que está a força da áurea. A áurea forte dele está lá porque é lá que ele vem. Depois de lá corre, aqui ele vai para baixo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 nós já estamos virados aqui para onde elas virou estamos aguardando aqui que elas estão, já estão, elas estão mudando a posição e Eu acho que nós estamos entrando nele, nós entrou nele Pode andar mais lá que agora eu vou meio reto Agora eu entrei nesse veio aqui Isso aqui é um baixão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 eu vou fazer mais um testinho aqui vocês vocês ver como é que funciona a variônica você entra bem as horas Pode, quanto mais deve você pegar mais perto melhor agora é o seguinte eu vou fazer um outro teste de profundidade variônica se esse poço tiver com mais de 20 metros você não cruza em cima dele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 chama ouro de baixão então aqui eu vou andar andar nele ó, até sair fora dele aqui eu tô dentro eu tô dentro desse de, desse veio aqui desse baixão agora eu agora eu tô saindo dele saindo. então ó, vocês veem a distância que deu